2022 pode ter sido um ano meio capenga em termos de campeonato, de disputa de títulos, mas rendeu boas histórias fora da pista. Do regulamento novo ao teto orçamentário, passando pelas precepadas da FIA, o vídeo de hoje vai relembrar os grandes fatos da temporada 2022 na retrospectiva da Fórmula 1. esse 2022, hein? Nada comparado com o ano passado, com aquela grande disputa de título, aquele final eletrizante tinha mudado, mas é bem verdade que rendeu boas histórias, grandes momentos fora da pista, então é hora de relembrar esses fatos, né? Por isso eu tenho comigo aqui ninguém menos, ninguém mais que Pedro Henrique Marum, para relembrar todos esses momentos, mas antes... Vou pedir que você deixe o like nesse, nesse vídeo, que você é, acione o sininho para não perder nada do nosso material, que deixe do seu, seu celular, notifique o nosso conteúdo e inscreva-se no canal do Grande Prêmio, né? Tudo bem, Pedro? Vamos relembrar esses fatos todos aí? Olha, tem muita coisa, pode ser que o vídeo fique um pouquinho mais longo, porque olha... Pode não ter tido nenhuma, nenhuma grande história de, de disputa de título, né, P? Mas o que rendeu fora da pista foi um absurdo. E eu começo, aí e aí você pode é, também escolher os seus momentos, mas eu começo com um novo regulamento, né? Que chegou fa fazendo né, tanta, tanto alarde e tudo mais, mas foi como aquele filme, né? Muito barulho por nada, porque assim, os kicks começaram, o, né, o Power o porpoise, assim, aquele movimento por causa do, do, do efeito solo e daí muita gente teve problema e a gente ficou falando sobre isso mais de meia temporada né? Tudo bem? Tudo bem Evelyn, espero que tudo bem com você, com todo mundo que está assistindo, pois é um ano de Fórmula 1, especialmente um ano de calendário tão cheio e não tão cheio quanto o próximo, né? É sempre maior o do ano seguinte Beleza. vai trazer é, histórias é, é, não, não tem como não trazer histórias então, acho que os kicks e o regulamento foram uma grande história do começo de temporada. Primeiro porque a gente imaginava o que o efeito solo de volta à Fórmula 1, depois de quatro décadas, traria para o mix, né? como as equipes trabalhariam com isso. E os kicks, o porpoising, acabaram sendo é, um grande fator no começo de, de temporada porque é algo natural dentro do efeito solo, né? a, maneira, a maneira como o vento se comporta em relação ao carro, é, acaba jogando aquela instabilidade de cima para baixo dentro do carro, ah, e o regulamento de maneira geral. Que equipe vai conseguir incorporar melhor os elementos de um novo regulamento? Não é só um novo regulamento esportivo, um novo regulamento técnico, é sobretudo um regulamento técnico muito abrangente, que as equipes tratavam como um regulamento mais abrangente de todos os tempos. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem várias alternativas de, de incorporar cada elemento necessário para construir o carro. Então cada equipe ia naturalmente encontrar soluções muito diferentes das suas é, co-irmãs. Isso seria normal no começo da temporada e seria normal também que ao longo do campeonato as equipes fossem é, confluindo, né? fossem seguindo uma direção simétrica com relação às alternativas que funcionaram melhor e que iam aparecer de equipe para equipe ao longo do ano. Então, por exemplo, a Alfa Romeo tinha um carro leve, enquanto outras equipes tinham um carro pesado. Como? É, esse foi um trabalho que foi encaminhando ao longo do, do campeonato. É, certas equipes que a Red Bull, por exemplo, quase não quicava em relação ao que fazia Mercedes. Como chegar nisso? E foi um grande fator. Os kicks tiraram bastante desempenho de algumas equipes né, na Mercedes, em toda aquela parte inicial do campeonato, com muitas pistas de rua, onde né, o chão, o asfalto te entrega mais ondulações, então isso se torna ainda mais um fator, e foi, de fato, um grande fator nesse princípio de temporada. E aquele duelo inicial que fez a gente... É, imaginar que pudesse acontecer alguma coisa mais importante, mais animadora entre Ferrari e Red Bull. E também com, com compreensões distintas do regulamento, com carros muito, muito distintos, e que no começo do campeonato eram igualmente bons. A Red Bull com os problemas de confiabilidade logo de saída, os da Ferrari se apresentaram um pouco depois, no começo da temporada europeia, mas eram dois carros muito bons. Depois as coisas foram se dividindo com desenvolvimento, com, com evolução, com saber o, como usar o teto orçamentário, que também é um fator, foi um fator nesse ano. Mas é, foi um ano onde o regulamento, como já dava para prever, é, teve, um, teve um papel muito grande. É verdade. E um papel tão grande, né, Pe, que é, forçou... Né, a Mercedes sofreu tanto, como você falou, com o PowerPoint, que aí é, chegou em Baku, onde a pista é né, muito ondulada, aquela reta enorme, a, o Hamilton saindo né, quase guinchado de dentro do carro, aquilo tudo, a Mercedes pegou tudo isso e basicamente forçou a FIA a, a aprovar uma diretiva para tentar conter esse, esses kicks, né? é, isso mexeu com alguns carros, não tornou a Mercedes efetivamente mais competitiva, mas mexeu em alguns carros para colocar um limite, digamos isso, e foi uma, assim, apesar dela ter vindo numa, numa linha de segurança, ela foi mais uma das, das grandes polêmicas da FIA nesse ano, então vou pegar esse gancho, porque assim, ó, o ano foi cheio de coisas, né, então assim, a FIA faz parte de várias questões aí, Dessas grandes histórias no ano. Essa foi uma da diretiva que eles colocaram a partir da segunda parte da, da temporada para tentar conter os filmes. Mas a FIA, assim, demitiu o Michael Masi, né? Depois decidiu é, colocar dois diretores de, de prova: o Nils Wiret e o Eduardo Freitas. Não deu certo, acabou depois optando só por um: o Wiret, que ficou como diretor de prova, é, teve trator na pista. É, teve, teve dia que ninguém sabia como, como montar o regulamento a, a, o regulamento o, o grid, né, porque tanta gente teve, teve é, troca de motor ali na Itália entre Bélgica e Itália, que ficou que ninguém sabia mais como fazia a montagem do, do grid, né, por causa das, das punições, teve perseguição por causa de, de joias olha, é, a Haas reclamou da FIA por causa de, de detritos, né, aquela bandeira preto e laranja teve muita coisa mas eu quero que você destaque é, algumas dessas coisas é, que marcaram o ano é, eu acho que é difícil né é difícil é uma pergunta difícil mas eu acho que só você poderia fazer, responder é. eu acho que tem uma questão interessante que marcou especialmente as primeiras decisões mais polêmicas que geraram maiores questões entre os pilotos sobretudo no ano que foi a picuinha entre FIA e Fórmula 1. É, lembrando, a Fórmula 1 acreditava com, os com o voto das equipes que ela conseguiria ampliar o número de corridas sprint de 3 para 6 já em 2022, ao que está é, feito para 2023. E a FIA de bloqueou de no começo do ano. Foi uma surpresa geral até mesmo para a Fórmula 1. E faz parte, fez parte naquele momento, de um, eu não quero falar um pacote de maldades... Mas era um pacote de picuinha da FIA com relação à Fórmula 1 por dois motivos. Primeiro, é importante lembrar a troca de comando na FIA depois de é 12 anos da presidência do jean Todt para o Mohamed ben Sulaim, eleito em dezembro de 2021. Então ele passa naquele momento, no finalzinho do ano passado, a lidar com a Fórmula 1 de fato. Ele toma logo as rédeas da FIA, né? ele assume ainda em dezembro, e passa a tocar. A Fia, a gente ficou sabendo agora recentemente, teve um ano e ela já sabia que teria um ano muito difícil em termos financeiros, por alguns processos, por, por certas questões, ela teve um déficit bastante alto, casa de centena de milhões. Então, a, a Fia precisava do dinheiro. Ela a, a negativa dela com relação às corridas de sprint, ela se baseia também em dinheiro e vai numa questão que é anterior. Todas as críticas perdão, todas as críticas lançadas à FIA e à direção de prova no fim do campeonato da Fórmula 1 do ano passado. Então, é, acho que é uma diretiva muito clara que veio de cima para baixo da nova direção, do, da nova presidência, de é, levar a ferro e fogo certas definições de regra, como, por exemplo, a, a das joias. Isso me parece algo muito mais de picuinha, do que técnico, necessariamente. E acho que isso marcou o começo da temporada. Houve muito dessa picuinha, muito dessa... Vocês querem é, respeito à regra? Então a gente vai respeitar cada milímetro de letra miúda que está escrito nessa parte do regulamento técnico ou do regulamento esportivo. Essa foi uma questão, sobretudo na primeira parte do campeonato. Aí teve a renovação da direção de prova, você lembrou a chegada do Itich e do, do Eduardo Freitas, o nosso, nosso querido Fre, que não chegou no, no fim do ano. E mais do que isso, então a contratação ou o anúncio do Herb Blash comandando um VAR da Fórmula 1. É verdade, teve isso ainda. Nunca mais se soube do Herb Blash ou do VAR da Fórmula VAR? 1. Não teve uma única notícia ao longo de todo o calendário de que decisão o Herbie Blasch tomou, o VAR da Fórmula 1 ajudou a tomar, é, ele ficaria vendo, tendo acesso a todas as câmeras, a tudo que tudo que existe no QG do diretor de prova, dos comissários nas pistas, mas no escritório da FIA, num dos escritórios da FIA na Inglaterra. Quer dizer, isso foi anunciado, isso foi é, é, falado, a, a exaustão em janeiro, em fevereiro, em março, não se sabe uma única decisão tomada pelo VAR da Fórmula 1 sumiu desapareceu eu não faço a menor ideia se ele de fato trabalhou ao longo do ano ou se desistiram da ideia como desistiram no silêncio da ideia de construir uma nova pista do Catar depois ninguém foi informado também e ficou por isso mesmo então é, a Fia a Fia trabalha por detrás dos panos né? não é clara continua não sendo clara ela entendeu de maneira errada as críticas de do ano passado é, de que talvez ela se expôs demais ao publicar, ao transmitir conversa de, de representante de equipe com o diretor de prova durante a corrida. E ela achou que a alternativa era não dar mais satisfação. Essa não pode ser a alternativa no ano da graça de 2022. E espero que não seja, mas acho que vai ser no ano da graça de 2023. E aí pataquadas conhecidas como a do trator, que... É, a Fórmula 1 praticamente parou, entrou em greve depois do acidente do, do Julio Bianchi, acidente fatal, é bom lembrar. Uma, tem outros casos de trator na pista, o, o Martin Brundle também quase morreu também no Japão, em 95. Então, isso é um problema muito antigo que não pode acontecer. E é claro que eles pesaram a mão no Pierre Gasly depois do Gasly reclamar de quase ter acertado um trator. Isso é muito óbvio que houve uma represália ali, que me parece muito cristalino. É, então, Dá para olhar para muitas, muitas, muitos caminhos, muitas estradas diferentes para entender como a direção de prova da FIA fracassou. Agora, ela entrou em acordo com a Fórmula 1 com relação à corrida sprint, quer dizer, ela está tirando um dinheiro a mais. O presidente da FIA está aí acionando a bandeira branca nas últimas semanas para o Stefano Domenicali, chefão da Fórmula 1, vamos ver se essa, se, se essa tensão entre as partes cai. Porque se isso cair, acho que ao menos a, as conversas com relação a como a direção de prova pode seguir adiante tendem a melhorar, e isso tende a melhorar toda, todo o circuito. Só que coisas como o trator, por exemplo, coisas como é, é, falta de compreensão básica da regra, isso aí tem que evoluir de dentro para fora isso não vai ser um acordão que vai definir é muito verdade eu só vou colocar mais um, um item aí nesse nessa análise do p que foi a, a história do míssil né na Arábia Saudita também e que a, a FIA e a Fórmula 1 lidaram muito mal com isso né o a, o atentado lá é, no momento do treino livre na Arábia Saudita e foi tratado com a maior normalidade do mundo apesar daquela reunião que os, que os pilotos fizeram mas no fim das contas todo mundo teve que correr na Arábia Saudita mesmo com né, todo aquele todo aquele naquele momento então assim, tem muita coisa é, pra, que a, é por isso que a gente diz, a FIA só por ela valeria um, um vídeo inteiro né, Fê? Só pela, um desastre. Pela... desastre. Desculpa, um, um desastre de relações públicas. Porque não só é. teve um ataque a míssil durante um treino da Fórmula 1 a alguns quilômetros, como naquela noite, é, isso não foi no domingo, então teve Fórmula 1 no dia seguinte. É, naquela noite, a Arábia Saudita cometeu uma represália né, lá na, no Iêmen e atacou, bombardeou a cidade. Isso não aconteceria em lugar nenhum do mundo no meio do evento da Fórmula 1, mas passa Sim. também por onde por uma questão que eu acho central, e aí eu não quero me estender muito que vai ficar gigantesco o nosso vídeo, mas de como essas de como esses esses Estados nacionais que querem se promover o Sports Washing é tão natural hoje, todo mundo comete, os seus Estados Unidos também. O seu, a sua, a dona Inglaterra também, todo mundo comete de alguma forma, mas é tão claro para a Arábia Saudita para essas ditaduras é, é, é, do Oriente Médio que assim, algumas coisas elas podem tudo e podem Sim. mentir descaradamente que não há problema o caso do Catar eu acabei de falar aqui, o Qatar prometeu, a Fórmula 1 soltou um comunicado dizendo que o Qatar ia construir uma nova pista para 2023. E na Surdina, sem avisar a ninguém, eles desistiram. Desistiram. Assim como para realizar a Copa do Mundo de Futebol, quando o Qatar foi escolhido como sede, os caras prometeram que iam construir um, um sistema de ar-condicionado tão poderoso nas instalações ligadas à Copa do Mundo, todas elas para jogos, para treinos, para é, hospitalidade, que não teria problema jogar, no, é, disputar a Copa do Mundo no, na data natural, no meio do ano, no verão. E era é. óbvio que não ia acontecer. Então, no meio do caminho, os rolou. caras falaram, ó, oh, não vai rolar. E a, FIA se, a FIFA se curvou, assim como a FIFA se curva e mudou a data ao que nunca havia acontecido na história, e também, eles ficaram, no fim das contas, disseram que não ia ter bebida alcoólica no estádio e a FIFA se curvou. Então, esse pessoal pode tudo, pode tudo, porque eles colocam muito dinheiro e, no fim das contas, no fim das contas qualquer mentira, qualquer desmando, fica por é elas mesmo. Isso é. É. é verdade. Olha, inclusive, a gente é, tem aí no Grande Prêmio um, um vídeo sobre o Sport Washington. É, e essa questão do Catar, viu? É, fica a dica aqui nessa hashtag. Fica a dica aqui no nosso, nosso vídeo de retrospectiva. Olha, só para fechar, para não, não ficar muito do que já está, viu, Pê? Eu vou dar três, três acontecimentos que eu acho que, que foram legais. Aí você escolhe qualquer um deles para falar. Eu, eu mais ou menos acho que eu já sei que você vai falar. Mas eu, eu vou fazer isso mesmo assim. O primeiro que é a grande treta do ano envolvendo contratos e coisas assim, que foi Oscar Piastri abrindo mão da, trocando Alpine por McLaren, é, o Fernando Alonso por consequência de tudo deixando Alpine para ir para Aston Martin, Ricardo saindo da, da McLaren que já era uma coisa mais ou menos esperada, mas tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, Alpine perdendo dois pilotos, né? Quase que num intervalo de 48 horas, e uh, o Oscar Piastri negando né, a própria Alpine depois que perdeu o Alonso. Eu acho fantástica essa, essa, essa primeira história. Tem a Ferrari e a demissão do, do, do Matia Binotto depois dessa temporada bem é, atrapalhada, digamos assim, que eles tiveram. A Mercedes Capenga, é, e finalmente o adeus a Sebastião Vettel. Olha. Eu vou falar, eu, eu claro que eu quero falar do Vettel, né? Porque é, é um momento histórico, mas assim, eu vou falar rápido, rapidinho das, das outras também. É, muito rápido mesmo. Olha, sobre a confusão na Alpine e na McLaren, é inacreditável. O que aconteceu foi o seguinte, a McLaren prometeu, ou, ou deu a entender que havia uma vaga em disputa para o trabalho que era do Daniel Ricardo. Estava oferecendo lá a vaga do Ricardo, tinha mais um ano de contrato, antes de avisar que ia demitir o, o sujeito. E isso fez com que o, o Alex Palou pulasse fora da ganasse na Indy para fechar com a McLaren. Isso fez com que o Colton Herta fizesse alguns testes acreditando que tinha chance. Isso fez um monte de coisa. O Pato Ward achava que tinha chance. E, no fim, ninguém tinha chance de nada. O Piastri já tinha sido... É, é, cortejado, já tinha acordado essa mudança, até porque estava meio magoado com a Alpine, não teve as oportunidades ao longo do ano que achou que ia ter, mas como a McLaren convenceu tanta gente que havia uma vaga aberta, é realmente inacreditável. E o Alonso também meio magoado com a Alpine, com a forma como a Alpine levou as coisas, demorou a conversar sobre renovação e acabou é, fechando com a Aston Martin, aproveitando que o Vettel estava é, de saída a Mercedes capenga, de novo, acho que é uma decepção, porque a Mercedes não entendeu o regulamento tão bem quanto as outras, mas não deixou de ser impressionante a segunda metade da temporada da Mercedes, essa escalada, e na minha opinião, e aí é uma opinião pessoal que eu sei que nem todo mundo concorda, a Mercedes terminou o ano melhor que a Ferrari, o carro terminou o ano melhor do que o da Ferrari, é, não sei o que, vai, o que isso quer dizer para o ano que vem, mas acho que para esse ano diz bastante, ainda conseguiu ganhar uma corrida, e o Vettel, né? O Vettel, uma história impressionante que chega ao fim, um tetracampeão mundial, é, res resolveu que não era mais é, o momento dele. Eu já falei sobre isso algumas vezes, acho que eu falei, inclusive, com você num, num WGP que eu participei. É verdade. É, muitas vezes na carreira do piloto, é a carreira ou é o esporte ou é a categoria que define, não, do, do atleta, né? não só o piloto, que define quando o fim chegou. E não é que o Vettel não tivesse chance, não, tiver, não pudesse continuar, porque ele poderia continuar na Aston Martin. Mas ele não queria mais não estar ali para brigar por título. Acho que se ele estivesse brigando por vitória, por título, ou até por um pódio de vez em quando, ele dar, teria um gás a mais para dar. Mas isso não ia acontecer, ele não tinha outro espaço e resolveu ir embora. Creio que a chegada da Audi em alguns anos pode encantar o Vettel de novo. E aí a gente vai ter uma noção real do quanto o esporte parou com ele ou ele parou com o esporte, né? Se ele vai querer voltar, se ele não vai querer voltar, se ele não vai estar tá interessado em voltar. Mas o fato é que apesar dos últimos anos terem sim apresentado uma queda de desempenho, e é engraçado porque o final da temporada do Vettel foi muito bom, né? As últimas corridas dele foram muito, muito boas mesmo uma sequência de, de três corridas, quatro corridas que ele não fazia há alguns anos, né? não em sequência mesmo, e, e, e chega ao fim uma carreira de mais de 50 vitórias, ele é um dos maiores vencedores da Fórmula 1, ele é um dos maiores vencedores de corrida da Ferrari, mesmo sem título, é. Né? ele é o terceiro maior vencedor de corrida da história da Ferrari, se eu não estou enganado, atrás de Schumacher e do, do Nick Lauda, é, tetracampeão mundial, recordes que vão ficar provavelmente para sempre, provavelmente ele vai ser para sempre ou durante 100 anos o tetracampeão mais jovem da história, é muito difícil que, essa, que esse número seja superado em algum momento, então, então termina, termina uma das histórias mais bonitas, uma das histórias, termina uma carta de amor, eu diria isso. Ai que lindo, com, essa, com esse final maravilhoso, que só esse homem pode, poderia nos dar, eu encerro esse vídeo de retrospectiva muito bem, concordo com tudo que você falou, inclusive sobre a questão mais técnica ali, sobre a Mercedes e Ferrari, viu? E olha só, obrigada, viu, P, por participar desse vídeo. E você aí, faltou alguma história, alguma grande história no nosso vídeo? Qual a sua preferida? Deixe aí nos comentários e acompanhe todo o nosso material de retrospectiva no grandepremio.com.br e aqui nos canais é, do no YouTube, né? grande prêmio, muito chique, tem é, canal 1 e canal 2, então acompanhe aqui. Até a próxima.